Sabe aquela coisa de fazer um trajeto tantas vezes que você já não lembra mais como é que foi esse trajeto, você sequer sabe como é que chegou naquele lugar, isso acontece muitas vezes quando a gente vai todo dia, faz o mesmo trajeto, vai para trabalho, para escola, para a faculdade. E na verdade isso é uma, um mecanismo do teu cérebro para economizar energia. Ele costuma automatizar alguns processos que já fazem parte da sua rotina. Isso serve tanto para bons hábitos quanto para hábitos que você não chamaria de bons. Mas isso também funciona assim na atuação do propagandista médico no dia a dia. Então a gente tende a achar que a experiência é sempre positivo, mas nesse vídeo você vai ver que não é bem assim e principalmente como é que você pode combater a estagnação atuando como propagandista, evitando assim a armadilha de automatizar processos e de não se atualizar. Eu sou o Celso Dias e este é o canal Vida de Propagandista. Isso acontece muito, geralmente as pessoas, elas associam experiência a coisas positivas, mas não é bem assim. Na verdade, a gente deveria diferenciar o que é vivência do que de fato é experiência. Então, a vivência nada mais é do que atuar no mesmo cargo durante muito tempo. Você não necessariamente está tendo ali novos aprendizados, crescimento, desenvolvimento, evolução, porque basicamente você aprendeu a fazer uma coisa que funciona e continua fazendo assim durante muito tempo. Isso é vivência. A experiência, ela exige um comportamento sempre ativo, sempre disposto a se questionar e inovar o tempo todo. A gente vai dar mais detalhes dessa diferença, mas antes eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, esse é o maior canal do país sobre a profissão propagandista, o maior, o primeiro e aquele que traz mais conteúdos exclusivos e inovadores para você atuar como um propagandista diferenciado, um propagandista de excelência. Então se inscreva aqui embaixo, só o sininho também para não perder nenhuma novidade vamos embora porque hoje o conteúdo está animal. Eu vou te dar cinco estratégias de como você pode evitar essa estagnação, ou seja, esse olhar de paisagem, achar que as coisas não mudam, excesso de autoconfiança. Quero te dar aqui cinco dicas de como você pode evitar isso. Você pode usá-las separadamente ou você pode incluir todas elas na sua rotina. A primeira dica é avaliar com que frequência você tem feito mais afirmações do que questionamentos. E qual que é a relação disso com a estagnação. O fato é que pessoas que afirmam muito, que têm muitas certezas, elas têm muito menos disposição a mudanças, porque é isso que a certeza faz. Olha, isso sempre funciona, sempre fiz assim, sempre deu certo e não vou mudar. Então a certeza ela traz essa, esse excesso de confiança. Já o questionamento, que é um comportamento de curiosidade, muito mais voltado à criança interior, né? E voltado ao, ao, a uma postura de cientista diante dos fatos, te dá mais autonomia, te tira do automático, porque olha. Será que essa é a melhor forma de fazer? Será que não existe ainda uma forma melhor do que essa? Será que tem alguma coisa que eu não sei sobre o que eu faço? Isso te tira do automático com certeza. O segundo ponto, é procure passar mais tempo com pessoas que não fazem parte da sua convivência. Uma dica que eu sempre dou aos meus alunos é para selecionar muito bem as pessoas com as quais você mais convive. Claro, isso é importante demais. Existe uma relação entre os resultados que a gente tem e as pessoas com as quais a gente convive. Isso não significa que você tem que fazer parte só, frequentar só um grupo, porque a nossa tendência com o tempo é nos aproximarmos de pessoas que são mais parecidas com a gente, que pensam igual a gente, que tem a mesma opinião, a mesma posição política, etc, etc. Só que relacionar com pessoas que nós também admiramos, mas que têm posições diferentes das nossas, opiniões diferentes, pensamentos diferentes, nos fazem crescer que nos permite ver o mundo por outras perspectivas também então tenha disposição sim de se relacionar com pessoas diferentes de você e isso vai te ajudar também a evitar a estagnação frequente lugares novos Então, não é só uma questão de pessoas é uma questão de provocar novas conexões neurais novos caminhos neurais como eu disse tudo que se transforma em rotina se automatiza e aquilo a gente já não contabiliza como aprendizado mais. É mais uma coisa que o seu cérebro vai sempre buscar para economizar energia. Então busque caminhos novos, busque frequentar ambientes novos para você despertar aí o seu cérebro, sair, tirar ele desse estado de automático e incentivar você a fazer novas conexões neurais, a pensar coisas diferentes e até mesmo a provocar algumas situações simplesmente casuais. Se conectar, a própria estrutura do prédio da Apple, por exemplo, ela foi criada pensando nisso, em conexões aleatórias entre pessoas que não se conectariam de outra forma. Isso gera novos insights, novos caminhos neurais e tira a, a pessoa do automático. Outro ponto é avalie, sendo brutalmente honesto, com que frequência você tem criticado pessoas, situações, circunstâncias, etc. Por quê? o comportamento de quem está estagnado é de fazer muitas críticas, isso meramente é uma resistência ao novo. Então, olha, ah, isso não funciona, isso aí é modinha, olha, isso aí é porque o treinamento não interage com o campo, não sabe a realidade do campo, olha, isso é porque o marketing não tem noção de como que as coisas funcionam de fato, isso te torna uma pessoa... Além de antipática e ranzinza, uma pessoa vista como inflexível e intolerante à mudança. E isso é sempre um anti-marketing dentro de uma organização, porque a organização está sempre em busca de inovar, de fazer coisas diferentes. Muitas delas não vão dar certo, outras nem tanto. Então, que Dêem certo ou não, mas não pela sua postura de resistência. Então esteja mais aberto ao novo. Questione se você não tem criticado muito as coisas novas, novidades, pessoas novas também e não tem distanciado aí das oportunidades de fazer diferente e talvez até melhor de como você faz hoje. E o último ponto né, é se atualizar. Se você tem essa, esse, essa postura de inovar, se você tem essa abertura ao novo, você não tem problemas com se atualizar, porque você não tem aquele comportamento de achar que já sabe tudo e que não tem mais nada a aprender. Então se atualizar, buscar formações novas, cursos, para aprender coisas novas, ter essa postura de eterno aprendiz, vai com certeza te permitir inovar, se atualizar e fazer com que a sua carreira estenda por muito mais tempo. Então a, a dica final, o recado final, a mensagem final é saia do automático. Tá? Tenha aí a disposição de se questionar e de começar de novo. Todos os dias, como se fosse a primeira vez. Talvez você, que já é experiente, poderia ter um pouco mais de postura de neófito também e aprender de novo e melhor. Gostou do conteúdo? Te ajudou? Qual dessas dicas, essas estratégias mais faz sentido para você dentro da sua realidade? Comenta aqui embaixo nesse, nos comentários. Eu quero te convidar também para baixar o nosso e-book gratuito o e-book mais baixado do país o Guia Definitivo de Como Ser Propagandista. Quem sabe lá, por mais que você já seja um propagandista experiente ou não, mas você não aprenda algo que você ainda não conhece, não saiba, e aí se surpreende com tudo que pode ainda desenvolver e, e aprender. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso para você!